Por que os homens traem você? Tem alguma noção? Não? Então fica aí que esse vídeo é pra você, nele a gente vai te contar alguns porquês. São muitos os motivos que levam o homem a trair dentro das relações. E claro que isso depende de caso a caso, de homem a homem, de relação em relação, mas aqui vamos elucidar algumas questões que podem levar um homem a cometer este ato. O primeiro fator e mais significativo de todos está ligado às questões baseadas na crença, especialmente na parte subconsciente da pessoa imaginem um homem né, que foi um garoto um dia e ele viu como o pai tratou tanto a mãe quanto irmãs, tias ou outras mulheres e se esse pai tinha um comportamento mais machista se esse pai tinha um comportamento mais agressivo ou se esse pai tinha um comportamento de não se importar com as pessoas obrigatoriamente essa criança presenciou esses fatos referentes a esse pai o mais comum é que ele reproduza todos esses comportamentos aprendidos com o pai e de uma maneira totalmente inconsciente, porque ele acredita que essa seja a maneira mais comum de lidar com uma mulher. Imagina um menino sempre convivendo com homens, seja o pai, seja o cuidador, seja homens que sempre estão com ele, lidando com as mulheres de maneiras esquisitas. Homens o tempo todo chamando mulheres de gostosa, de olhando para a bunda da mulher, mesmo quando a esposa tá do lado, homens cantando as mulheres que nem, nunca nem viram na vida, que nunca nem deram abertura para isso, e esse menino começa a crescer achando que isso é super comum, que isso é natural, é aceitável, inclusive pela própria mãe, que também faz cara de egípcia quando o pai está fazendo esse tipo de coisa. Então, esse menino ele começa a reproduzir esse tipo de comportamento como se fosse algo natural, sem nem perceber. Um outro fator está ligado a questões culturais. Vamos imaginar homens que têm o hábito de se comportar como machões, e machões bem no sentido grosseiro da palavra, de acreditar em que mulheres são sua propriedade acreditarem que tem domínio sobre o sexo feminino e de uma certa maneira acreditarem também que podem fazer o que bem quiserem esse tipo de comportamento existe exatamente pelo fato de que a pessoa não se permite ter mais consciência e desenvolver empatia para entender o outro, ele está pensando apenas só no próprio desejo, está pensando apenas só seus próprios ganhos e suas próprias convicções diante do que ele acredita que é o correto ser feito para um ganho individual. Então o que acontece muito é que um homem que convive com outros homens assim tendem a ficar afirmando, reafirmando esse tipo de comportamento. Então naquele meio que eles vivem, naquela sociedade, naquela cultura, é muito comum esse tipo de coisa. Né? A gente vê muito isso em outras nações em grandes quantidades É a forma deles serem Isso dentro da consciência deles, dentro da cultura deles Isso é muito comum E parece que eles andam em bando A gente tende a andar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente Que tem os mesmos valores que a gente Então se você se deparar com um tipo de homem por aí de, Desta forma Pode ter certeza que aí tem O terceiro fator está totalmente ligado a uma questão hormonal masculina E geralmente quando a testosterona está muito alta Quando a razão não funciona muito bem ou seja, qualquer pessoa ou coisa que estiver se mexendo E excitá-lo, obrigatoriamente Ele vai ter um ato totalmente irracional e fora de controle Ele vai funcionar completamente pelo instinto Então, mulheres se aproximam, ele não pode ver mulher Que ele já fica, uuuh, oriçado total Então, o cara deixa de prestar atenção que, Ou que ele tem uma namorada, ou que ele tem uma esposa Então, pra ele, tanto faz Ele tá puramente ativo, <risos> direcionado, não, sim. ele está direcionado por exclusivamente pelo próprio hormônio. O quarto fator é que muitos homens separam sexo de relacionamento amoroso, de amor. A questão é que isso pode sim ser separado, mas o ponto aqui não é esse, o ponto é que o homem ele começa a ter em casa um tipo de comportamento com a mulher, então ele vai lá, só amorzinho, fofurinha, gostosinho. E fora de casa é quando ele consegue colocar os instintos sexuais dele mais primitivos para fora. Então ele vai procurar fora um sexo mais animal, vamos dizer assim, e dentro de casa é só aquele papai e mamãe convencional. São os tipos de homens que se tornam os predadores na questão sexual. Fora de casa tem um desempenho sexual ligado à questão das próprias fantasias e um... Um aspecto um pouco mais animal. Muitos homens acreditam que fantasias não podem ser feitas com a mulher, com a mãe dos filhos dele, muito menos com a, a mulher que ele escolheu dividir a vida. Ela é sagrada, ela é pura. E a mulher na rua, seja pagando ou uma amante, sim. Aquela ali sim que você pode usar e abusar, fazer o que você quiser dela, que tá tudo bem. Muitos homens vão trair justamente para conseguir colocar esse instinto animal para fora. Já que com a mulher dele, que é sagrada, isso não pode. O quinto e último fator, um dos mais importantes, que é um dos que dirigem a humanidade através dos homens, é o poder. Muitos homens utilizam o sexo apenas para obter poder. Precisam usar, utilizar as pessoas como meios e ferramentas para chegarem até onde eles desejam. Eu vejo esse como o fator mais perigoso. Dentro dessa questão das traições, porque quando uma pessoa está fazendo sexo para buscar poder, ela se exime de qualquer responsabilidade, qualquer culpa, só para chegar onde ela acredita que ela deveria estar. E isso não obrigatoriamente é uma verdade. Muitas pessoas que estão em posições de maior influência dentro de uma empresa usam esses aspectos de poder exatamente para fazer sexo com outras pessoas e geralmente é isso que pode desencadear questões de assédio, por exemplo. Muitos homens que se vêem numa posição superior, seja ela através de cargos, dinheiro ou influência, tendem a ter esse comportamento de predador sexual. E eles fazem com que as pessoas que eles veem como subordinados, ou menos que ele, sucumbam e se submetam aos desejos deles. Então, esses foram alguns dos fatores que são mais comuns dentro do aspecto do porquê o homem trai. Precisamos compreender o seguinte, todos os fatores podem ser evitados. E a maneira mais simples e assertiva de fazer isso é através da comunicação. O mais importante é buscar ajuda de um profissional para fazer com que esse casal consiga alinhar os próprios valores e que eles consigam falar das coisas mais íntimas que existem dentro delas que geralmente as pessoas têm muita dificuldade de manifestar isso. Então façam o possível para o tempo todo estar se comunicando. Caso essa comunicação esteja falha, busquem ajuda não deixem chegar até o limite. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui pra gente, curte o nosso canal, envia para mais pessoas pra gente poder trazer mais consciência para o maior número de pessoas possíveis. Ou se você conhece alguém que tá passando por isso, que já passou, se você mesmo já passou, você pode salvar esse vídeo, guardar para assistir depois. Enfim. Beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo, se você quiser acompanhar nosso dia a dia de casal que somos. Vai lá no Instagram que tem sempre coisas muito legais. Isso aí. Beijo, tchau, tchau. até o próximo vídeo.